Pro no você não encontra adjetivo Tá ligado? Eu sou legítimo Eu te atinjo, porque eu ando peladão Igual vou indígena na tribo oh! <risos> indígena na... Ah. Ah. Ah. Ah. Demorou 3, 2, demorou Demorou, mas é sem caô É o índio, mas que as consequências Se arcou indígena na tribo Hoje eu vou falar pra tu <coughs> Indígena da tribo fu É porque... Eu sou um cacique nesses né? da aldeia Tá tudo oh. tranquilo, você morre na areia Nandou na dona dona praia e eu comi a baleia Não, não, Comeu a baleia Fica quieto, calma, cê não comeu a baleia Minha aqui é porque ela te baleia Mano, cê não entendeu Agora eu vou fluindo, baleia de baleia Cê é eu só mentindo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 Jack, que eu ia ganhar a aldeia nessa segunda-feira, mano, já tava escrito Jack, se você for reclamar, você se invertam e tem a beleza Se reclamar que eu ganho a aldeia, não é culpa minha, tá estar na estrela Isso porque é foda, cê se incomoda com tudo que eu pato Fato, infarto, anonimado, tipo Superman, tem um peito de ato Fabe por que que eu faço bonito, esse é místico, aqui é acabado. Jack, cê não fez o fã, cê não tem o show Quer rir mais o homem, então segue o passo a passo é você que tá seguindo passo a passo, que acabar se iniciante, é novato Parceiro, você sabe que agora, mano, eu vou te matar do jeito chato E isso, infelizmente é fato Você tá falando que eu dou que parar Porque eu sou de miliano, mano, eu não paro, eu só pairo Por isso mesmo, você não adianta falar Que a é culpa das estrelas, tá ouvindo mais saios Porra, é legal, agora você pega essa visãozinha Que o bagulho é de quebrada na sua mente Tava escrito que você ia ganhar, eu só sei ler a figura, mano Ah, infelizmente Por isso mesmo eu não tô nem ligando porque que você escreveu no cartelinho de areia que montou, você escreveu na areia, mano eu vi com a onda, mano, e o bagulho já se apagou Na verdade, eu faço sem sorte, que vai sorte corte Não tenho suporte, senta-se de carta, na rima da farta Eu sou a cartomante, então é a sua morte oh! Tu quer foda? Oh! Eu tô na rosa, faço esse verso improvisado É cartomante, oh, eu tô interessante Porque eu e o Bill, somos enamorados Oh, e que bonito, tá ligado, meu parceiro Você já é tá fluente no espanhol, você sai enamorado Enjoy, estou enxateado, eu ouvi esses assim vou cortar com cerol oh! E agora você sai namorado com essa música, você nunca ouviu e era um hit do passado Você disse que era não, mas a sua rima não explana é Tu estás triste é que existe que pra sair da batalha e fumar marihuana. Mas tá ligado que eu fiz o um frio, eu sou MC, tá ligado que eu tenho adrenalina. Ele tá fumando uma marihuana. E eu Pega, estou enamorado e esse amor é tão grande Amaço no beat menor, não me leva a mal Respeita a patente se é oh! e sem iniciante Que, é que consegue mal manda o um bagulho até espanhol Aí moleque, você pode falar o que quiser na live, na, na eu tô dominando espanhol Nada a oh! ver, você vai se fuder Faço esse verso hoje você deu vacilo Sente-se que eu volto e que você é velho Eu tô mandando esse meus pro asilo oh! Se tu quer foda, manda vai, tu volta e se atrapalha porque é teu vacilo, vai pra sua casa voltando de brincar Isso só vai acontecer quando eu tiver milhão e o seu cérebro dá pane Mano, com certeza você é um rap xabão, aquele tiozão, andando pique o Alex Bunny Cetendo <risos> mala, daquele jeito, e não é conto Mano, pra viver do rap eu já tô pronto, vou fazer vender meu CD a mais de 50 conto <risos> Andando rap, vai ser o grito mas eu gosto de fazer um bagulho diferente Eu vivo do jeito que é prático Daquele jeito, moleque, agora virou um hit Amassei um de plástico Vou fazer pique a dobra do Mikezinho Matei, bro, trágico Não posso fazer mais nada agora Vou amassando, moleque Sei que você tem um o dono de fazer o seu flow Por isso você já entende. É então vem na levada do flow Daquilo que você gosta de fazer Porque mano, enquanto você tá ensinando Essa vida eu tenho muito ainda a aprender Realmente tenho a aprender Não importa porque é ensino pra você Eu faço mais ficar B.A.B Que flow eu tenho você acha que é bom, mano, É. Você acha que é bom, mas vai cair Eu sei, ó Que você não é MC, eu matei Papá Rima que cê é inteligente Era o pop tem o um nove bala do ah. Você era bonzinho, mas rimou mal, por isso eu te puno Falei que vou aprender com você, a vida é a aula e nós é aluno Meu parceiro, então adianta Eu me falar que vou estar tá te ensinando Mas esse cara quer me ensinar e gaga gaguejando -ga Gaga oh! gaguejando -ga -ga de freestyle Eu tô matando Vou ser ratatatatado Mato o verso como fode Era tatatatata -ta -ta -ta -ta, Olha o barulho da minha Glock. Oh! Sem maldade, achei mó rima bem Se esplendou agora depois que inventou o trap Não rima, só faz uma não matou pé. Oh! É, tem cem pernas caminha por 100 lugares diferentes, meu parceiro, mas você quer é inseto, então faz favor, sai da minha frente. Pelo pisar, porque você é um moleque da hora, só quero um barulho. Queripou, queripou. manda outro flowzinho aí de barulhos. Manda um flow de Correu o perigo Tentei não fazer vão Mas não combateu comigo okay. Calmas, calmas Só vou te deitar, mano Vem dentro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 quando o e quando rima ele é eclético Você tá ligado, sua rima é sem nexo Ganhou de você e dos seus ataques epiléticos ataque é um instrumental A sua rima é doce, mas o folk dá sem sal Aí você vai entender como é que pode As rimar com sal e faz com o doce pra rimar em Detroit você te oh, pode, te dura, oh, pode, tá no meio Você tá ligado, mano, isso tá ficando feio DJ do França te ajuda, mas aqui não tem recheio Ah, eu já tô de saco cheio oh, oh. De saco cheio, mas nessa você foi cabaço Tá de saco cheio, mas só rima é de palhaço Vai entender que a minha rima é rara Já eu tô de com vazio bordando da sua cara Nossa.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 Acelerando tipo chevette com litro A recusão no é isso fica mais bonito Cê tá ligado, seu esquisito Acabei com a palhaçada, derrubei o palhaço e pus fogo no circo oh! Cê pôs fogo no circo, mas esse fogo não é o fogo que eu corro risco Eu não sou palhaço, sou aquele que manda rima rara Que tem um papo reto e joga a torta na tua cara Que oh! tem um papo reto e joga a torta na minha cara Nada bem isso aí, sumo foma rima rara Cê não é patati, cê tá mais com fraco Porque desse jeito cê é um patati, quebra barraco eu não sou um patati, nem um patatá Eu só vim fazer meu frio. O frio que vai parar, Você não entendeu na sessão. Eu sou o que vim tá no seu nome da competição. Mas isso aí eu acho, mano, que não Você tá ligado, parça, que pra mim isso é novo Você tá só fazendo palhaçada tipo bozo Palhaçada tipo bobo, só rima suporte O fogo tudo da corte, que não fosse da corte Aí você não entendeu, nessa sessão É o corte do ano e eu ganhando a edição O corte do ano e você ganhando na edição Eu acho que não, pra mim você é vacilão Aí, cuzão, você tá tipo Reboleixo É corte mesmo, porque você é MC de Compilation ah!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 Tamo junto, é nóis, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou.